Fê Maria, tinha que ser de, tinha que, ser de que menina linda, me apaixonei. Ela é um avião, ai meu Deus, que tentação! Adorei. Mas será Vai dar moral pro maloca que mora na rua de barro Que ainda não usou sua motoca Que ainda não comprou o um carro Que trabalha de segunda a sexta Pra garantir o salário Que com as roupas tá amarrotada Por conta do seu trabalho Mas confia, vou comprar a motoca Conhece a de duas turbinas Apelida do como meiota Que assusta as cretina O cartão que foi abandonado Se revoltou e tá evoluindo no snob e desacredita Do sonho daquele menino tá voltando na testemunha Daquela menina que me deixou endoidado Cabelos longos, da pele branca Ela é morena e o corpo tatuado Fica sempre meia destacada E seu cheiro já glamour Tá sempre com o seu combo pronto Degustando do melhor sabor Não depende de homem pra porra nenhuma de Elantra Ela e mais duas amiga maluque Eu sou favelado Ainda não lancei um carro importado Mas eu tenho papo por assim que eu consegui o contato eu te puxei de canto Com belas palavras que eu te encanto Tô te admirando, já faz um tempo e você nem ligando Ei gata, entra aí, fica tranquila na minha house E é bem humilde aqui, o quarto é à direita, a direita, fica à vontade Senta aí meu bebê, eu tenho muito pra poder falar Conta bancária é humilde, mas tem milhões de motivos pra te amar ah, ah, ah Que menina linda, me apaixonei Ela é um avião, ai meu Deus que tentação